a sua morte uh! Eu vou fazendo o verso que é sempre completo Batendo no mano que tá na minha frente Se acha não foda mas não é repleto Nossa diferença é muito clara Eu sempre tô cantando multidão Mano do ponte fazendo construção E você com as suas falhas na sua dicção. Eu nunca vou falhar na dicção. Porque meu papo é reto e ele não tem curva Seguindo uma só direção Sabe por que você não compete? Vai perder pro moleque que é da leste Você falou de chuva então faz a curva Só ganha quando vai chover canivete Agora eu vou te bater e viozinha você fica até de gracinha, mas hoje agora vou acabar com você Sabe por quê, meu mano, minha dicção agora sem intriga? É melhor tomar cuidado com as palavras que se torna a pior inimiga Você não oh, entendeu tudo o que eu faço e manda agora sua sabotagem Eu não tenho medo das palavras com as palavras, eu formo figuras de linguagem Oh, eu sou tão avançada, sério, eu sou tão avançada Que infelizmente você tenta bater, mas de improviso entenda se arrumar nada oh. Sem maldade agora mano, eu tenho conteúdo, eu não arrumo nada Você quer piada, cheguei não arrumando nada eu conquistei tudo Porque eu sou MC Agora fica até de titi, Já que é figura de linguagem Então toma, duas pra ti Uou, Ele me deu o dedo do meio Olha só que coisa fofa Pelo amor de Deus, mano Sua história, infelizmente Eu não escrevo nessa lousa Sabe o que eu acho engraçado Daquilo que você faz? E mando, entenda, eu tenho o dom Eu sou o nomatopeio. Meu freestyle, ele se propaga pelo som Uou. Sem maldade, camarada, eu faço meu free. Já que se ele propagar pelo som, eu vou te matar e o som vai ser shhh. <mulha> você que sabe que agora é sem colha. Hã? Vim da aldeia do som pra ganhar na aldeia da folha. Você acha que é quem? Pelo amor de Deus, eu não tô te entendendo, mas vou te bater. Ele falou que o som vai ser shhh, mas hoje no beat vou entender. Nossa diferença é muito clara, eu trago no beat que já se corrói. Mandaram eu ficar calada hoje, faço questão que eles escutam minha voz. <mulha> eles também escutando minha voz. Eles também tá entendendo e compreendendo que a rua é nós, Mas só que na batalha agora, pra mim cê só manda piada A voz também é necessária, mas se não falar nada de útil, então fica calada uh!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 que o bigodinho dele é fininho, não, né? seu bigode é invisível, tá com a capa do Harry Potter. Você, você não tá ligado, mano, vou mostrando pra você como é que é. Falou que bigode grosso não pode, que bigode grosso é bigode sério. Não, você não tá ligado nada, meu mano. Sabe que você não é cria, você vai tá ligado do bigode grosso, porque bigode grosso é bigode de pai de família. Uhum. Bigode grosso é de Steve na rua. Que tá oprimindo pessoas com a pele em mim e a sua pega a visão como é, sabe porque você é um pateta, Harry Potter no beco em diagonal, as balas vão em linha reta. <SILENCIO> <SILENCIO> você viu que o espírito é opaco? você viu que quando você perde, quando não fala de. Eu entendi, mano, pô, por isso que eu queria trocar a batalha pra tu se soltar. Eu gosto de rimar assim, meu mano, vamos batalhar. Mas fica tranquilo, meu mano, como é que agora cê toma um pau? Você vai apanhar pra mim, eu fugi, não tô no diagonal Eu não vou apanhar pra você, eu já apanhei a minha vida inteira Hoje eu vim correr na rua, larga fora essa esteira Sabe por que eu vou te explicando, a gente não desmerece Pode bater porque a gente é lutador, quanto mais apanha, mais cresce Quanto mais apanha, mais cresce, mano eu rimo até amanhã Você vai vendo que eu chego, eu acabo contigo, meu mano, até Misterdã Porque vai vendo, meu mano, que eu vou criar o meu clã O candos preto que escapou todos juntos de Azkaban uh! Junto de Ascaban é aqui o clã do Preto fugindo da Cuscus Clan. Ei, você oh! não entende por isso você sabe se apanha. Sabe, meu mano, que sabe, meu mano. Porra, essa pra barganha. Vou tentar me imitar, foi lá, gaguejou, vacilão. Já vi que você também não é tão bom assim. Já vi que você não é tão bom. Mas fica tranquilo, meu mano, pra mim você é um otário. Você quer me ensinar, então começa a ler. Engole os três dicionários. Realmente eu não sou bom, sabe por quê? Deus te acuda. Realmente eu não sou bom, eu sou ruim e o cabelo ajuda. Pegou a visão como é? Sabe que eu vim da periferia. Eu nunca olhei dicionário, porque. É a minha gira. <risos> Quatro versos mano, só contar os que eu rimo que cê sabe O bagulho é louco de verdade, o é freestyle se cê não tá preparado, já descarta o round Aê, cê tá olhando pra onde eu gesticulo Então parceiro, eu já pulo nessa bala Aê, com esse cabelo do Krigor novato, Cê não o Djokovic, contra mim cê não jogou foi nada oh! tá que você é o bala, agora eu vou arrastando a sua cara Mano, cê é maior só no tamanho na mala Mas eu sou bem maior quando aqui o MC fala Então agora nós intercala E bem calmo, nós agora já te cala sem maldade, meu parceiro, tô com uma dor de cabeça E ela nem se compara com você, então vai pra vala Eu não vou falar porque eu tô rimando Tá ligado? Agora eu vou dizer Cê só falou uma merda porque aqui é sua rima Foi mal, foi Agora eu tô voltando 3, 2, 1 sem um problema, cê já tá ligado O Novak tá voltando porque ainda tô começando Quem pra te provar que tamanho não é documento Se isso fosse aí, esse poste tava rimando Mano, que tô voltando, eu tô voltando, tá ligado? Porque agora que vou te bater Tá ligado, mano? Cê falou com várias merda E o Novak tá agora pronto pra te responder Você falou de bala, cuidado com o que você fala Tá ligado, mano? Nessa que cê se fudeu. Cuidado, camarada, pula uma bala que nem é sua Acaba levando um tiro que nem era pra ser seu Uou! Tá ligado, mano, porque eu tô no apetite Era duas rimas, um momento é que eu errei Eu voltei, minha camarada, Espero o tempo do beat Você errou desde o começo, comédia Você não respeitou a contagem e começou gaguejando Na travessa minha vez, sem maldade Nunca vi um poste falando, mas ele rimas Que rival lá vai que vocês <risos> E agora você vai vendo como é na rua fria. Você acha que você é papo que o tamanho do poste Eu bato nele e nem você até os dois virar uma guia não, vida, que é Só que agora manda a minha rima Nesse ponto você nunca fez uma luz, isso, tá ligado que esse é o compromisso Tá ligado mano, eu vou dizer, é porque a vida Ela é feita de erro, se você nunca errou Um dia você vai aprender oh! Meu maior erro foi dar ouvido pra você E esse erro agora eu vou corrigir Sem maldade meu parceiro, tá ligado, é proceder Rap é de verdade, nesse bagulho eu tô vivo Nunca que invicto, de verdade mesmo Já errei, eu já perdi, já bati no bagulho louco Mas você tá falando um monte, tá rimando muito pouco Então para de vir meter o louco oh! Não tô metendo esse louco, tá ligado meu parceiro Cuidado com o que você fala, você que tá se achando Por isso tá apanhando, eu não tô metendo louco Você que tá metendo mala, mas oh! agora pac bala, porque tá ligado que eu vou ter que te dizer Eu tenho rima pra trocar, cê deu muita sorte Sem suporte mano, eu ainda vou te bater Tô esperando acontecer Eu dei sorte na onde, nunca foi sorte, foi Deus Aliás, ele só faz pros que faz pra merecer E então, tá verdade, é esse, esse corre todo é meu <risos> <risos> <risos> Ramelou, gaguejou e tremeu com a voz mole e volta pra BH BH é quem, cuzão? BH nessa é nós. <risos> Você não percebeu, fica aí gritando, pra mim tá se achando BH não é você, BH também não é eu BH meu mano, quando grita que é nóis Tá ligado meu parceiro que cê tá equivocado É tipo a cara você botar pra fazer rima Por isso que eu tô vingando pra ir mais em outro estado oh. Vamos Não põe a mão pro alto que nem quadro Cê tá em choque mano, sem maldade eu só te descartei Aliás, eu te desmascarei Falei que suas rimas você mandou, eu já escutei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 Abner Augusto, Pedro Paulo, todos são foda. Cê esqueceu o Mauro Matheus? Todos eles, pai! Com nome de velho, com as duas letras igual Mas Carlos Daniel, meu parceiro, tá tirando Um é cobrador e o outro canta muito mal Eu não preciso usar o meu vocal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 não importa qual é o tipo de luta, a melhor punchline é o tubarão que manda Já que eu tô no décimo dano, e no décimo dano dentro do seu coração você pode falar que você é o Kung Fu Panto, agora vai perder para o Taekwondo do tubarão uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O tubarão tá no décimo pano, tá no décimo pano uh -huh. Eu sou acréscimo do plano, não pare de rimar, já tô no décimo primeiro ano uh -huh